Muitas pessoas dizem que é impossível você criar um negócio online de sucesso através do dropshipping em 2021. E outras pessoas também dizem que é impossível você escalar esse tipo de negócio porque você vai precisar de conhecimentos, de habilidades secretas. Outras também dizem que esse mercado está totalmente saturado e que é impossível você competir com os grandes peixes. Mas será que essas pessoas estão corretas será que essas pessoas estão certas e pensando nisso eu separei variáveis razões importantes para você ver que existe brechas existe possibilidades para você ingressar em, nesse mercado no dropshipping através desse ano em 2021 existem existem sim possibilidades para você que quer começar do absoluto zero se você está interessado fique nesse vídeo que eu quero te mostrar essas razões, razões importantíssimas para você aplicar. Então, vamos lá! A primeira razão, a primeira variável que eu quero te passar é que existe uma enorme base de conhecimento. É, se você pegar a palavra dropshipping e jogar ali no Google, você vai ver que existe centenas de artigos vídeos educacionais, fóruns, sites, blogs etc com conteúdos totalmente gratuitos Pré antigamente 7, 10, 5 anos, é, 5 anos atrás não existiam esse tipo de conteúdo então as pessoas antes é, tinham que começar do absoluto zero hoje em dia não, você já tem, você já, tem, já, tá, já vai começar um nível acima porque você já possui esses conhecimentos na palma da sua mão a única coisa que você tem que fazer é estudar, é pegar esses conteúdos, separar ali o que é mais importante, ali para o seu nicho, para o seu negócio, que você quer aplicar e estudar e depois aplicar. Então, antigamente não existiam esses, essas, essas facilidades que hoje existem. Então, hoje em dia está cada vez mais fácil. Vamos lá para a nossa segunda razão, para a nossa segunda variável. A nossa segunda razão, a nossa segunda variável é que existem ferramentas especiais. Como eu falei antes, só para recapitular, essa segunda para recapitular, é, a primeira que eu falei, existem é, ferramentas especiais. Antigamente, é, quando você importava de, de outros países, demorava cerca de 90 dias para chegar. Hoje em dia não, chega em 10, 20 dias. Então, cada vez mais está existindo né, é, ferramentas para esse tipo de negócio esse negócio é um mercado global então as possibilidades são imensas então assim várias pessoas várias outras empresas então, estão investindo né em tecnologia em outras ferramentas que vão te ajudar né que vão te eliminar vão te ajudar ali passo a passo existem mesmo plugins que você pode importar é, produtos de certos marketplaces e jogar diretamente para sua loja então isso é essas ferramentas especiais então está cada vez mais fácil investir nesse tipo de negócio. Vamos lá para a terceira. A terceira variável que eu quero te passar é que esse mercado é um mercado em bastante expansão. Como eu falei antes, é um mercado global, então as possibilidades são imensas. Aqui no Brasil, as pessoas ainda existem, né? pessoas que preferem comprar no mundo físico. É, mas a pandemia, covid-19, chegou e mostrou a essas pessoas que é possível é possível né e mais barato tanto para empresas tanto para, tanto para o cliente e o consumidor final comprar através da, inter, da internet do, do, do e-commerce né é bem mais prático barato e mais fácil mas daí você me pergunta os nichos e os nichos e os nichos para eu poder trabalhar nesse tipo de negócio algumas pessoas dizem né que os melhores nichos os nichos mais lucrativos já estão é, já estão com, essas, com esses grandes peixes que eu falei antes. Mas será que existe possibilidade para novas pessoas é, nesses nichos? Sim, se você alinhar uma estratégia digital, uma cultura digital ali na sua marca, obviamente você irá gerar confiança e, e, e visibilidade, confiança no seu cliente e assim o seu processo de vendas vai ser cada vez mais fácil. Eu já fiz um vídeo anterior é, cinco maneiras para você digitalizar o seu negócio local ou qualquer tipo de, de negócio. Se você quiser ver, eu vou deixar um card aqui, então fica mais fácil. É, não importa, não importa se, se esses grandes marketplaces, grandes peixes, né? estão com todos os nichos, os nichos mais lucrativos. Mas se você alinhar ali sua marca, se você é, gerar confiança ali no seu cliente, obviamente você irá conseguir vender. Então, vamos lá para a quarta.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 Mas daí você me pergunta, Daniel, esse mercado é um mercado lucrativo? Esse mercado compensa Compensa você, compensa a gente, eu, você aí que está aqui me assiste, iniciar nesse mercado em 2021? O que eu tenho para te falar é que sim, como eu falei antes, esse é um mercado global, as possibilidades são imensas. Mas todo, mas todo tipo de negócio, qualquer coisa que você for fazer, você tem que fazer com dedicação, como eu falei antes, você tem os conhecimentos na palma da mão, é, o que você precisa fazer é estudar, separar ali o que é mais importante para o seu negócio, estudar, estudar, né? aplicar, fazer os testes certinho, né? e assim você vai escalar, você vai escalando mais, vamos supor que aqui tem um gráfico de linha aqui, subindo, você vai escalar é, tempo a tempo o seu, o seu negócio, então eu recomendo sim, recomendo que você inicie hoje mesmo né esse ano mesmo né está falando 2021 nesse mercado porque é um mercado onde pode te dar uma liberdade a mais você pode ter um conforto a mais mas nada nada é fácil você tem que correr atrás e estudar porque porque não tem jeito né nada nada cai do céu se você quer ganhar quer escalar rápido você não vai conseguir você tem que correr ali estudar aplicar e assim aos poucos você vai escalando em cerca ali de 2022 você já está com seu negócio totalmente escalado é isso aí se você gosta desse tipo de vídeo se inscreve aí no canal deixa o like para ajudar a gente e é isso aí tamo junto até o próximo obrigado